Hein? Vai ser chapéu mesmo? E aí? Todos bem? Essas diquinhas aí eu vou falar pra você, viu? adoro! Então, tô trocando o câmbio aqui do Gol, hortelãzão do verde. Câmbio forjado, primeira quarta, engate rápido, eixo 16 válvula. Tô dando a dica do que? Do que, amor? Fala pra mim do que? Da sambadinha, vai! Não, nada de sambadinha Ah, ó. Amor. Primeira dica, então pega essa. Esse carro usa, vai usar eixo 16 válvula. Mas, Pedro o que é eixo 16 válvula? Não, vou explicar. <risos> Ó, tá até esse câmbio velho aqui. Isso aqui, para quem não sabe, é dentro do câmbio. Isso aqui é a árvore, o eixo todo aqui, o eixo piloto. Esse é um eixo piloto 8 válvula que provavelmente você tenha no seu carro. Que é o padrão, todo mundo usa. Nesse caso, eu tô usando um 16 válvulas Que ele é muito mais parrudo É pra combinar comigo, né? Oh. Pega, pega, peraí Deixa eu se espalhar, pessoal Pega <risos> Parrudo, filho coisa, power, coisa de homem Coisa de macho Ó Esse é o 8 válvulas Agora, esse é o 16 válvulas, ó Mostra aqui a diferença, amor o que muda... Pega de cima aqui, ó o Que daí vai pegar, ó ao 16 válvula ao 8 válvula. Então, tem que trocar esse eixo inteiro. E ele é a primeira a quarta forjada com engate rápido. Certo? Aí, o que que acontece? Eu não tenho eixo piloto para engatar a embreagem lá, ó. O que que é o eixo piloto? O eixo piloto é esse aqui, ó. Pera aí, ó. Explain. Aqui vai dar para ver a diferença certinho, ó. Ah, ele não encaixa Não, olha a diferença de grossura É maior, ó. Tá né? Vendo? Mais grosso Aqui, ó Ele encaixa certinho, ó Olha lá, que lindo Tá vendo, ó Encaixou Só que na hora de você for trocar uma embreagem Você precisa ter o eixo piloto aqui Pra você centralizar a embreagem Que na hora que você vier encaixar o câmbio Ele vai encaixar certinho O ah. que, que a gente fez? Cabinho de vassoura, maluco. Olha ó, vai desbastando. Isso. Até no, no, no, no eixinho 8 válvulas mesmo, normal. No, no 8 válvulas. No normal. No padrãozinho aqui, ó. Você pode fazer um de cabo de vassoura também. Aí você vai encaixar aqui, ó. E encaixa lá, centraliza no motor. A embreagem fica centralizada. Só que isso eu vou mostrar lá embaixo pra vocês. Vou tentar, né? Porque lá embaixo é meio complicadinho, mas vai dar certo. Vocês vão me agradecer no final, fechou? Então é isso, vamos lá Pronto. Foi, ó Foi, será que vai? Foi O eixo piloto, ó Você tem que afinar essa pontinha Até ele encaixar aqui no rolamentinho do volante, ó É muito importante também, pessoal Que esse, que vocês Olhem o rolamentinho aqui, ó Que esteja tudo novinho, tudo bonitinho, ó Encaixou aqui, ó Lindo Faça uma graxinha Faça uma graxinha ou não sabe? Não sei <risos> Então, ó Enchi o piloto, qualquer embreagem é assim, viu? Você enfia aqui, o enchi o piloto aqui, ó Ó Encaixou Encaixa, ó Ai, que bonitinho É minha, isso, ficou perfeito Viu que ela ficou bem centralizadinha, ó Se você for tentar Inga, in... Ah, mas Bidu Um lado da embreagem é maior que o outro Ô, oh, caralho Ó, esse lado é maior que esse. Esse lado não vai encaixar aqui, tá vendo? Ó, que a embreagem vai ficar afastada aqui, ó. Certo? Então, é desse lado aqui. Vamos lá. Ó, bota aqui. Encaixou. Dá uma conferidinha. Esse o piloto fez em casa. De cabo de vassoura, hein? A mulher vai brigar um pouco, né? Porque você vai quebrar o cabo dela, mas. O resto ela quebra na sua cabeça. É, porque o rolê dela vai acabar, né? Sem graça <risos> Acabar o rolezinho de cabo de vassoura Então a vassourinha vai estar tá quebrada, ó Ó, encaixou certinho Agora só os parafusos Ó Entendeu? Qualquer fita E boa Não tá encaixado legal não, ó O pininho aqui, ó Tá vendo, Tá vendo esse espino? Ó. Ah, esse é interessante explicar. Esse espino tem que encaixar aqui, tá vendo? Essa parte que tem o rebaixo. Ó. Encaixa é. aqui, ó. Encaixa ali, ó. Ó. Ah. Tá encaixado a embreagem Manjou? Manjei das manjarinhas. É essa fita. Ó. Parafusinho aqui, ó. Que vai aqui. Dá uma gotinha de... Trava com ele. Aperto. Ó, ficou bem centralizado, tá vendo? A pegada do aperto também. Aperto do que? É cruzado. aperta um. É sempre bom apertar cruzado, né? Aperta aqui, o outro. aqui, aí aperta aqui, aqui, aí aqui e aqui. Uhum. Sempre é bom cruzado. Tudo, eu... né? Até na parte Tudo. do cabeçote, essas coisas que você fez. É, também. o cabeçote já tem o torque certo. Então, já, né? mas também apertar. Ah, deixa eu dar uma dica aqui pro pessoal também, o que? Pra, pra quem tem um carro original e quer montar, trocar a embreagem, por exemplo, tal. Que que foi, mano? Nada. Ó, quer monto, trocar uma embreagem? Tá vendo que o motor aqui tá solto, ó. Que que tem que fazer? O câmbio, se você deixar o motor preso lá na frente, se você tiver o coxinho frontal, você tem que soltar ele e soltar os coxinhos pro, pro motor fazer isso aqui, ó. O motor ficar deitado aqui, ó. Entendeu? Se o motor ficar reto na posição original, você não consegue vir aqui e encaixar o câmbio. Então o motor tem que ficar meio deitadinho assim, quanto mais, É. Quanto mais você deitar ele aqui, melhor você vem aqui, ó, Com o câmbio aqui no peito e encaixa ele aqui. E você encaixa sozinho, né, mano? Sozinho. Eu e Deus. Nossa senhora! É isso. Agora eu vou mandar uma mensagem pro Portugal para ver o tal. Aqui, ó, tem essa trava aqui, tá vendo? Essa aqui, ó. Tem uma desse lado. E uma desse lado, ó O que que aconteceu? No outro carro, esse câmbio aqui, ó Acho que a trava ficou presa aqui, ó Aí ficou com duas travas, entendeu? Aí eu tive que tirar pra arrancar essa travinha aqui fora Só isso, vamos lá de novo Dica do vídeo. São coisas que acontecem, né, mano? Faz parte, deveria ter visto antes Mas na próxima eu vou ver Você provavelmente não vai passar por isso Que você vai assistir meu vídeo e vai falar Cara, esse vídeo é bonito mesmo Vamos de novo? Agora já perdi a força, bicho Peraí que de... eu vou falar. Acho que eu vou deixar pra amanhã essa porcaria mesmo. Peraí que eu vou falar ó, o valor da fatura, você vai se animar. É, o valor da fatura. Nem me fala, viu? Aí, ó, tá vendo? Opa! Oh. Yeah. Oh. Não vale soltar a pressão, hein, mano? Soltar por baixo? É. <risos> Na válvula de alívio. <risos> Então, essa é a fita, tá vendo aí? É. Que eu costumo falar pra todo mundo Não é fácil Mas ó, só aqui pra você trocar uma embreagem Aí você já economizou 450 Já leva sua mulher a dar um passeio Mentira, não vai gastar com o carro <risos> Só terminar de apertar aqui e já era, tá montado Aí é só montar os periféricos, né? Os, os eixos, tal, a barra Tudo isso aqui e tal mas basicamente para trocar uma embreagem é isso, não importa se seja carro de alta performance ou não, embreagem original. Tal aqui na minha cidade, em média, cobram isso: 450. Aí ó, já economizou. Perde aí num sábado e um domingo, trocou já era. Lindo, paga um, um dogão para mulher, né? De 10 real para ela não ficar brava aí, sobra 420. Ó, 10, 10 do dogão dela, 10 do seu, um, um refrigerante. Sobra 420 e já compra peça pro carro. Ah. É. <risos> Espero aí que tenha gostado que tenha sido útil. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau. a tá linguinha de fora. Linguinha é sempre.